vocês pessoal, essa foi a música Como Foi Bom Te Conhecer, de um autor desconhecido até agora, que logo irá se pronunciar pelo sucesso que está tendo a